Olá desbravadores, meu nome é Luciano, eu sou o Desbravador Caixar e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, já prepara os teclados para comentar, dá o seu joinha e compartilha com todos os seus amigos. Bem, o assunto que eu vou falar hoje é um pouquinho polêmico. Recentemente a gente viu aí o episódio da vlogueira VTube envolvendo ela e seu gato no Snapchat. E esse vídeo é só para explicar para vocês um pouquinho do que tá acontecendo e quais os impactos que isso pode causar na carreira da VTube. Como todo mundo sabe, a internet é um mundo que gira muito rápido. Vídeos novos surgem todo dia e eles são esquecidos com tanta facilidade quanto eles viralizam. Um bom exemplo é a própria VTube. Ela começou no YouTube bem nova e a sua ascensão se deu em alguns passos. Primeiramente, ela lançou um vídeo trolando seu namorado, que ganhou várias visualizações e bastante atenção para o nome dos dois. Agora um pouquinho mais recentemente, ela tirou uma foto com um caderno do Picasso, que na verdade era uma obra do Romero Brito. E agora, o episódio do Snapchat. E eu aposto que muita gente nem lembrava que era a mesma pessoa nos três episódios. Mas esse é o poder da internet. Ele faz você esquecer das coisas, assim como os brasileiros esquecem dos políticos que eles votaram. Vamos tentar então entender o que, que aconteceu e por que isso aconteceu e o que pode acontecer agora. Como Consequência dos atos dela. Esse episódio tem meras semelhanças com os últimos episódios da carreira do MCBL. Uma onda de ódio invadiu a internet contra essas duas pessoas. E no caso do MCBL, ele já soltou um comunicado pedindo desculpas, falando que ia mudar. E eu acredito que provavelmente vai acontecer o mesmo com a Vitube. As pessoas que se posicionam a favor dela dão a desculpa que ela é muito jovem. As pessoas que falam contra têm razão. Bem, na minha opinião. A questão é que a partir desses episódios negativos essas pessoas elas acabam ganhando muita atenção da mídia. E com isso, os efeitos contrários do que se espera num ato desses. Todo mundo espera que depois disso a carreira dela vá pro limbo, mas o que acontece é que com tanta atenção sendo dada ao nome dela, as pesquisas a ela só crescem. Então, os acessos aos vídeos dela também. Assim como algumas pessoas que resolvem dar uma chance para ela, para tentar conhecer quem é a pessoa por trás da VTube antes de todos esses episódios. No final das contas, esse episódio negativo da vida da VTube, Vi na verdade, pode ter um impacto positivo na carreira dela. E seja isso um golpe premeditado de marketing ou não, os impactos negativos que podem ter na vida dela são muito menores do que os positivos. Bem, apesar de eu ser totalmente contra o que aconteceu, esse vídeo não é pra defendê-la ou pra criticá-la, mas sim pra fazer vocês pensarem nas entrelinhas. Porque toda vez que você fala o nome da VTube, sobe os acessos dela e vocês acabam dando indiretamente mais dinheiro pra ela. É claro que a gente precisa levantar essa questão dos maus tratos e discuti-la. Mas só que a gente pode fazer uma outra abordagem, mostrando, por exemplo, ONGs que salvam animais que sofreram maus tratos e então mostrando as estatísticas, e não divulgando essas imagens que só mostram o ser humano na sua forma mais desumana. É isso que a gente precisa exercitar, dar atenção para os bons exemplos. Essa foi a mensagem que eu tentei trazer para o vídeo, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha, compartilha com seus amigos, leva essa mensagem adiante, se inscreva no canal, e até mais. Gente, eu sou amigo do Sam, na verdade, com um o dele, então assim. Ó, meu suéter, voltei na máquina lá de aquecer, encolheu, Pronto, parece suéter da minha irmã agora. Tá do c esse negócio aqui. vamos botar, você vai ver, vai bombar.